No vídeo de hoje eu vou te ensinar como ativar e trabalhar a energia arquetípica da maneira correta e como consequência disso, você vai poder desbloquear o aumento da abundância financeira em sua vida, vai aumentar o seu magnetismo pessoal para atrair relações mais saudáveis, aumentar a sua autoestima, você vai mudar comportamentos ruins para positivos, se livrando de paradigmas limitantes, e você vai ser reconhecido em seu trabalho. Também vai ter um crescimento pessoal e espiritual, aumentando sua expansão da consciência. E caso você já trabalhe no meio holístico, você vai poder aplicar esses ensinamentos em seus pacientes. Eu sei que isso pode ser bom demais para ser verdade. Se eu estivesse no seu lugar ouvindo alguém falar tudo isso para mim, eu também duvidaria. Mas é como diz o ditado, grandes promessas precisam de grandes provas. E é exatamente por isso que a seguir eu vou colocar o depoimento de uma das minhas alunas que aplicou o que você vai ver até o final desse vídeo. Olá, me meu nome é Lucineia, 15 dias estudando e aplicando eu consegui manifestar um carro de presente. Sim, um carro. E também, após 20 anos trabalhando como gestora municipal concursada, um cargo de gestora num órgão bem maior do estado meu nome é Elise de Bom, eu tô aqui pra contar pra vocês como foi a minha experiência. Eu não conhecia muito de arquétipo. Só nos últimos três dias eu já consegui recuperar 2.700 de 3 reais de dívida que eu tinha. Gente, eu vou ativar arquétipo pro resto da minha vida, né? Você é a doida dos arquétipos agora. Eu superar meio, foi uma grande expansão. E gente, quanta transformação. Segui os cronogramas à risca. Eu co-criei dinheiro, bastante dinheiro. Eu consegui atualizar na minha vida cursos que eu já estava a fim de fazer e não estava conseguindo muito criar essa realidade na minha vida. Eu tive transformações emocionais, transformações extrafísicas, transformações físicas. É algo assim surreal. Olá, meu nome é Flávia e mesmo sem conhecer sobre esse universo dos arquétipos, eu resolvi participar. Do consegui duplicar o número de pacientes que eu atendo, consegui duplicar o ganho mensal, melhorei na saúde, melhorei no relacionamento, prosperei em todas as áreas da minha vida. Daqui para frente o Lucas vai ter que me aturar porque eu não vou mais largar dele, porque tudo que ele fizer eu vou participar, vale muito a pena, é realmente incrível. Lucas, eu vim aqui agradecer a você e ao trabalho maravilhoso que você faz com ativação de arquétipos. O teu método é o melhor que eu já conheci até hoje. Com apenas alguns minutinhos do nosso dia, você transforma a si mesma e assim consegue tudo o que você quer em vários setores da sua vida. Eu, que não acreditava em sorteios, em premiações, em ganhos inesperados de dinheiro, em apenas 21 dias eu ganhei 3 sorteios, ou seja, um por semana. E eu me lembro como se fosse ontem. Era uma noite de domingo, eu tinha acabado de passar pela cozinha, os meus pais estavam com uma pilha de contas atrasadas em cima da mesa, dizendo que a qualquer momento poderiam cortar a luz por falta de pagamento. E eu fui pro meu quarto, deitei na minha cama, abri o aplicativo do banco no meu celular e meu saldo tava negativo. E eu não sabia o que fazer para ajudar eles, sendo que há pouco tempo eu tinha pedido dinheiro emprestado para minha melhor amiga na esperança de que eu iria conseguir fazê-lo render. Mas eu perdi todo esse dinheiro em questão de poucos dias aplicando em um negócio que me deu um baita prejuízo. Você já se perguntou como algumas pessoas têm tanta facilidade para ganhar dinheiro e como elas são tão prósperas financeiramente? Ou por que as suas vidas parecem ter saído de um filme de conto de fadas, numa realidade sem problemas e de somente felicidade? E você já se perguntou por que, quanto mais você luta, as coisas ao invés de melhorar e serem atraídas com imensa facilidade, cada vez mais parece que tudo piora e precisa de mais esforço? E eu te entendo porque eu me fiz essas mesmas perguntas por muitos anos no meu passado, durante o meu processo. Agora eu vou te apresentar aqui uma estátua de diamante. Nos próximos minutos eu vou te revelar porque esse símbolo arquetípico é capaz de desbloquear a energia de ganhos financeiros e atrair relações saudáveis para a sua vida. Você está cansado de pensar positivo dia após dia e mesmo assim não obter nenhum resultado satisfatório na sua vida. De não manifestar seus desejos mais simples na prática. Isso é tudo consequência da lavagem cerebral que a sociedade fez em você por anos. Não só em você não, tá? A má notícia é que você não tá sozinho nesse barco. De acordo com pesquisas, feitas por inúmeros cientistas sociais, especialistas inclusive em arquétipos, os dados nos informam que mais de 99% da população mundial não tem conhecimento nenhum sobre o que são arquétipos e não sabem como essa energia universal disponível no inconsciente coletivo realmente funciona na prática, no dia a dia. E é por isso que eu desenvolvi a minha própria ferramenta, que eu chamo de mandala de ativação rápida de arquétipos. Com essa ferramenta você sabe exatamente Exatamente o que precisa fazer e como fazer para acelerar os seus resultados com Arquétipos. Mesmo que você seja um iniciante e não saiba nada sobre o mundo dos Arquétipos. Aliás, prazer, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Lucas Drago. E nos últimos anos eu dediquei minha vida a estudos aprofundados sobre a energia dos arquétipos e a sua aplicação prática no nosso cotidiano. Apesar de hoje eu ser reconhecido nacionalmente como um expert no assunto e viver uma vida que muitas pessoas possam dizer e afirmar que é próspera e abundante, eu nem sempre fui um especialista nessa área e também não estive antes nessa posição que eu estou hoje. Na realidade, por muito tempo, passei longe dessa realidade. E eu me lembro como se fosse ontem, era uma noite de domingo, eu tinha ido na cozinha pegar um copo de água, Os meus pais estavam desempregados na época, as contas atrasadas, todas em cima da mesa, e eles discutindo, preocupados, falando que a qualquer momento a luz ou a água poderiam ser cortadas por falta do pagamento. Eu já era adulto e eles me informaram que não iriam mais conseguir me ajudar, com as minhas despesas, porque a nossa situação estava péssima e a reserva de dinheiro, o colchão de proteção da família em caso de emergência já tinha ali se esgotado, já estava se esvairindo. Então eu voltei para o meu quarto pensativo, né, elaborando alguma estratégia para começar a ajudá-los de alguma forma. Então eu abri o aplicativo do banco no celular e a minha conta estava negativa, e sem contar que fazia poucos dias que eu tinha pedido dinheiro emprestado para parentes e amigos, na esperança de conseguir ter um retorno no em empreendimento de curto prazo, mas em poucos dias eu perdi tudo em um negócio que não foi nada lucrativo. E foi naquele momento que eu simplesmente me dei conta que eu não tinha nem 20 reais na carteira para comprar um lanche. Eu estava totalmente quebrado e falido e devendo para amigos próximos e parentes que eu amava. Honestamente, acredito que eu estava no ponto mais baixo da minha vida, assim eu sentia, porém, isso tudo me trouxe até a situação próspera que eu estou hoje, e eu aposto que é a situação que você também quer pra sua vida, a sua prosperidade. Só que perceba que algo de pior precisou acontecer comigo, algo tão vergonhoso e tão profundo para eu realmente me fazer tomar essa consciência e agir nas atitudes para sair da escassez e dessa dependência para a vida que eu levo nos dias de hoje de liberdade financeira. E eu lembro inclusive da época que eu dependia dos meus pais, era uma tarde de quarta-feira, eu estava me arrumando para pegar o ônibus para a faculdade, eu abria minha carteira e eu tinha exatamente o valor da passagem, da ida e da volta que era pouco menos na época de 10 reais. Entre a minha saída e a minha chegada à faculdade era uma jornada de quase duas horas para ir e duas horas para voltar. Enquanto eu estava indo, muitos passageiros entravam, o ônibus ficava lotado, afinal eu sou de São Paulo, vivo em São Paulo, moro em São Paulo. E é exatamente como você vê na TV, lotadíssima, extremamente lotado e desagradável. Então, quando eu chegava lá né, na faculdade, nos intervalos, Todas as pessoas ao meu redor estavam comendo algum tipo de lanche Já fazia mais de 7 horas né, que eu tinha saído de casa e eu estava com muita fome Eu nunca tinha me sentido daquele jeito, um completo fracassado E eu comia um lanche ou eu voltava para casa, porque na carteira eu tinha menos de 5 reais naquele momento Então eu fui para o banheiro, me olhei no espelho, lavei meu rosto Enquanto eu me olhava ali, né minha barriga roncando de fome, e eu pensava assim com muita firmeza você é melhor que isso e merece muito mais que isso e foi aí que eu fiz uma promessa pra mim mesmo que eu nunca mais iria passar por situações como essa não por falta de dinheiro, não ia passar mais eu vou solucionar esse problema, custe o que custar agora, em relação aos arquétipos, esse conhecimento pra mim ele nunca foi uma novidade eu já sabia das transformações que essas energias dos arquétipos eram capazes de fazer na vida das pessoas, que utilizavam-nas para o bem, porque eu cresci sendo influenciado pela cultura xamânica, o qual a minha família faz parte desse cenário, minha família gosta do xamanismo, frequenta cerimônias xamânicas, então os meus primeiros contatos com os arquétipos foram através dos animais de poder. Só que, naquela época que eu conheci o xamanismo criança, por estar na fase ali, na primeira fase da vida, eu dava importância para outras coisas, nem acabei me dando bola né, para esse conhecimento espiritual que transforma vidas. E naquele momento, naquela fase lá da faculdade, voltando para aquele mesmo dia com fome, voltando para casa em um ônibus lotado, a única coisa que eu conseguia pensar era aprender tudo sobre a energia arquetípica e como aplicar ela com sucesso para transformar minha vida definitivamente. Então, eu jurei que eu iria ler todos os livros sobre o assunto e que eu mudaria minha vida com esse conhecimento. Isso foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, que eu não ia descansar até finalmente eu estar, eu estar numa posição que eu gostaria de estar e a qual eu posso te afirmar que é o meu momento atual de hoje. Eu finalmente alcancei tudo aquilo que eu buscava no meu passado. Durante minha jornada de estudos, foram longas noites acordado, lendo livros, aplicando e errando, aplicando e acertando, e nas minhas experiências pessoais, eu desenvolvi um método que é capaz de turbinar qualquer ativação de arquétipos. E agora, nesse momento, eu vou compartilhar com você esse método até o final desta aula. O verdadeiro problema é que você ouviu uma mentira por anos e anos, e esse mito está evitando que você tenha um verdadeiro sucesso que você deseja. A triste verdade é que eles têm mentido para você por anos e essas mentiras são a razão pela qual você nunca sai do lugar, por mais que você se esforce. Sabe de uma coisa? Isso não é nem de longe verdade. Se você é uma das milhões de pessoas que foram e que são vítimas dessas mentiras, então você precisa decidir agora a aceitar a verdade Porque se você não fizer isso Você irá sempre continuar lutando e lutando Mas sempre sem ter os resultados Que você gostaria de ter E escuta bem o que eu vou te falar Isso não é o que eu quero pra você E eu sei que você Não é o que você está desejando pra si próprio Muita gente acha que a gente vive apenas num mundo material e sólido. E talvez você até seja uma dessas pessoas. Entretanto, é exatamente por isso que você não alcança o sucesso que deseja, por ser manipulado. A vida toda você acreditou apenas em um mundo material e sólido, onde te colocaram muitas crenças e bloqueios que limitam o seu progresso e o seu sucesso. Mas, por favor, não se culpe, porque a culpa não é sua. Se você realmente quiser culpar alguém pelo seu fracasso, então faça isso, mas culpando eles. Afinal, você tem sido bombardeado por anos com mentiras divulgadas por estes irresponsáveis. Manipuladores da sociedade, todas as informações erradas espalhadas por eles são suficientes para confundir até a pessoa mais inteligente do mundo. Um estudo feito recentemente por cientistas revelou que poucas pessoas têm um real conhecimento de como a realidade verdadeira é. Infelizmente, essas informações caem em mãos erradas em vez de ajudar, usam para manipular o próximo e para ganhos pessoais. A verdade é que nós vivemos em um mundo que é tanto energético como vibracional e sólido ao mesmo tempo. Hoje, existem inúmeras comprovações científicas sobre isso. O carro que você tanto quer, a casa que você tanto quer, a relação saudável que você tanto quer e o dinheiro em abundância como você tanto quer. Eles estão vibrando em uma determinada frequência e onde tudo é matéria sólida e energia ao mesmo tempo. E os arquétipos, nesse contexto vibracional, funcionam da seguinte maneira que eu vou te explicar agora. Os arquétipos eles são consciências perfeitas, são energias primordiais que habitam o inconsciente coletivo, que moldam e estruturam todo o nosso comportamento, o fluxo da vida e toda a realidade, não só do mundo, mas de todo o universo. Então, antes de qualquer coisa se manifestar aqui nessa realidade sólida e concreta, ela precisa existir, energia, porque é a energia que dá origem à matéria. A palavra arquétipo deriva da palavra arquétipo, que se for traduzida no sentido literal, ficaria a expressão modelo primitivo. Arque significa antigo, primordial, inicial e tipo significa molde, forma. Ou seja, os arquétipos eles são energias primordiais, energias que surgiram antes mesmo da realidade Manifesta, realidade sólida, a qual estamos experienciando aqui como seres humanos e como podemos perceber. Quem concebeu essa teoria foi Platão, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, esse grande filósofo grego acreditava que existiam duas esferas dimensionais, o mundo das ideias, que seria uma realidade não material e não física, e o mundo material, que é essa realidade concreta, imanente e tangível. Posteriormente, quem se aprofundou ainda mais nesse conhecimento, nesse conceito, foi o Carl Gustav Jung, um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que hoje é considerado Fundador da Psicologia Analítica, o Jung ele escreveu diversas obras abordando o conceito dos arquétipos, afirmando que eles estão presentes tá, no inconsciente coletivo e são capazes de se expressar através das imagens, dos sonhos, da nossa imaginação, dos símbolos, da cultura, da personalidade humana, das lendas e tradições populares. Ou seja, os arquétipos eclodem na nossa realidade manifesta, independente do tempo e do espaço. E o Jung considerava que os arquétipos são um conjunto de disposições universais que podem ser acessadas pelo imaginário humano. Então, o um ser humano consegue conceber, através do seu pensamento, de sua mente, todas as ideias, todos os arquétipos são possíveis de serem acessados por nós. E o mais interessante é que quanto mais antigo um arquétipo for, mais força e impacto ele tem. Porque durante as suas manifestações aqui no mundo material, nós seres humanos associamos diversos conceitos e ideologias, através de outros símbolos e experiências, àquela energia arquetípica, o que amplia e reforça seu poder no nosso imaginário humano, então mais informações são acessadas através daquele arquétipo. E como são infinitos arquétipos, são muitas possibilidades, muitos efeitos e influências se manifestando ao mesmo tempo, convergindo e se cruzando. Quando o ser humano começa a interagir um arquétipo positivo, que traz boas energias, ele passa a receber a informação daquele arquétipo como se estivesse fazendo um download de arquivos. Você provavelmente já reparou que grandes líderes de gigantescas corporações mundiais sempre têm uma águia por perto. E isso não é à toa, essas pessoas sabem sobre o funcionamento dessas energias e usam a seu favor. Porque a águia é um símbolo do crescimento, do poder, da sabedoria, da prosperidade e de grandes realizações. De forma prática, o ser humano começa a ter novas ideias, novos pensamentos, novas vontades, ter mais intuições e até mudar suas crenças. E esse fenômeno energético já foi comprovado pela neurociência. Quando o ser humano capta uma informação através dos sentidos, que são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, essas informações geram uma bioquímica em nosso organismo e automaticamente nosso cérebro cria novos neurotransmissores. Se você não sabe, os neurotransmissores são componentes químicos fabricados pelos nossos neurônios com a função de inibir ou estimular outras células nervosas. Os neurocientistas hoje estimam que existe um total, em média, de 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro, ou seja, a sua mente ela é uma máquina que transforma todas as informações que você recebe em sentimentos, emoções e comportamentos. E sabendo de tudo isso, a primeira conclusão que você chega é que qualquer pessoa pode criar a emoção que quiser, tanto em si própria como em outras pessoas, basta conhecer esse processo arquetípico e bioquímico. Só que as pessoas do poder elas não querem que você e as outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Você já imaginou se todas as pessoas do mundo soubessem que elas são capazes de melhorar a própria vida através dos bons estímulos que elas recebem e também fazem em si mesmas? Já parou pra pensar por que, que a mídia não divulga nada sobre arquétipos? Por que eles não falam sobre as descobertas da neurociência? Por que, que não falam sobre como aplicar isso na prática? Não podem revelar porque isso causaria uma revolução coletiva? Quem ganha com a derrota do outro não ia ganhar mais. Não, não dessa forma, desonesta, acabariam todas as manipulações que acontecem por aí. Por que você acha que os noticiários priorizam mostrar só as tragédias? Porque dessa forma você aprendeu que o mundo está em crise. Por achar e sentir que o mundo está em crise, você não está agindo como se fosse possível alcançar o seu sucesso. E sem agir, sem se esforçar, você não muda para melhor, você não eleva a sua energia, você não expande a sua consciência e continua nesse ciclo repetitivo de escassez, de sofrimento, de miséria. Por essa razão que esse conhecimento ele deve ser utilizado com muita seriedade e responsabilidade. Porque o indivíduo que compreende esse assunto ele é capaz de induzir, e influenciar outros seres vivos. É um conhecimento muito poderoso e transformador porque, à medida que o ser humano ele se conscientiza dos arquétipos, ele pode se permitir a viver uma interação com essas consciências primordiais agregando informação e conhecimento, mudando seus padrões de comportamento e expandindo a sua consciência cada vez mais. Quer ver uma experiência prática de como você já foi manipulado por essa informação arquetípica sendo usada no marketing, que fez você tomar um impulso e fazer você gastar dinheiro sem necessidade? Quantas vezes você foi no mercado, passou em uma prateleira, viu algo que te chamou a atenção e até pensou, eu não preciso disso? Aí você olha a embalagem, aquele produto suculento, com imagens bem definidas e cores chamativas, automaticamente, de forma invisível, o seu subconsciente começa a produzir neurotransmissores relacionados ao prazer. Logo você começa a imaginar que o produto é gostoso, mas que na realidade quando você chega em casa, abre o produto, não é nem 10% do prometido na embalagem e com muito pouco daquilo você já se satisfaz e não como naquela vontade louca que você sentiu ao olhar para propaganda da embalagem. Ou você pensa, poxa, eu não sei porque eu comprei isso não, hein? eu realmente não precisava. Isso acontece porque você foi manipulado, fazendo com que você tomasse aí o impulso de compra e tudo aconteceu de forma sutil, mesmo que você não tenha nem se dado conta. Claro que nesse exemplo que eu usei foi sobre o marketing e vendas, mas os arquétipos podem ser associados a tudo, não só a isso, Tá? Eu vou ser um pouco mais específico para você ter noção de, da profundidade desse assunto. Teve um caso com uma aluna minha, ela ganhou um quadro de panda, colocou no quarto, onde ela dormia com o marido, o parceiro dela. Em poucos dias eles perderam toda a disposição e química da relação, porque pandas é um animal que remete a uma energia de não atração sexual e baixo libido. Se você quer, por exemplo, ganhar muito dinheiro e prosperar, só que aí na sua cozinha tem panos de prato ou objetos com desenhos, parquétipos de animais não muito bons para prosperidade, tipo vaca, pato, galinha, pintinho, pinguim, não são uma influência arquetípica propícia para isso. Não que essa energia dos arquétipos sejam ruins, mas não são energias que remetem a um crescimento e expansão financeira, de atração de dinheiro. Agora, imagina que você está sentado na praia, ou numa praça, algum lugar seu preferido, e logo ali na frente tem um vendedor daquelas redes de dormir, e ele começa a montar a barraca, armar as redes para vender. E você vendo as redes penduradas e o trabalho dele, aos poucos você começa a ficar com preguiça ou com sono. Sabe por quê? Porque tudo é energia em uma forma arquetípica e o seu subconsciente absorve toda ela sem você se dê conta. Nesse caso, quando você está vendo as redes de descanso, o seu subconsciente capta a mensagem de descanso, de folga, de férias e de preguiça. E essa energia é refletida em seu corpo, deixando você com sono ou com preguiça. Então, você quer ganhar mais dinheiro? Saiba que tem arquétipos específicos para isso. Você quer aumentar o seu magnetismo pessoal para atrair relações mais saudáveis? Tem arquétipos específicos para isso. Você quer ser reconhecido em seu trabalho? Tem arquétipos específicos para isso também. Você quer evolução espiritual, expansão de consciência? Também tem arquétipos específicos para isso. Não existe limite quando se trata dessa energia e a única regra é que você saiba como usar da maneira correta. E dessa maneira, você vai ficar no controle da sua vida e não se permitir ser manipulado pelos gigantes da sociedade que conhecem, mas não compartilham esse assunto. E eu poderia ficar horas aqui te dando exemplos e mais exemplos de como os arquétipos influenciam a sua vida, seja para te manipular ou para acelerar na conquista de um objetivo, mas saiba que entender e aplicar energia arquetípica vai te fazer compreender o fluxo do universo. E compreendendo o fluxo do universo, você vai entrar no ciclo próspero da vida, porque você vai captar as influências à sua volta e vai se aproveitar, vai se beneficiar disso para continuar o seu progresso de maneira consciente. Percebendo os acontecimentos do universo, você consegue fluir para a direção da prosperidade. E agora que você está ciente das mentiras e sabe como elas te atrapalham na conquista dos seus sonhos, ao longo dos anos, é hora de botar o pé no chão e seguir em frente, pulando essas mentiras, driblando elas, e usando as dicas que eu vou te ensinar até o final desse vídeo. Sem essas dicas, o seu caminho até o sucesso vai ser por tentativa e erro. Se você quer usar essa simples estratégia que eu vou te passar, saiba que pode ir com firmeza e tranquilidade. Você vai turbinar o seu processo. E eu preciso te dizer, a minha mandala de ativação rápida causará realmente... Uma mudança nunca antes vista. E é a minha estratégia favorita. Ela tem sido responsável não somente pela maior parte do meu sucesso, mas também pelo sucesso de todos os meus alunos. E eu acho que você vai concordar que tudo que eu passei aqui já foram bastante informações e dicas realmente muito importantes. Talvez isso já tenha feito você se sentir um pouco com uma insegurança, uma confusão, sem saber direito onde começar. Mas não se preocupa, que é isso é totalmente compreensível, tá? tô te entendendo. Mas olha, tudo isso significa que você tem só duas escolhas que você pode fazer hoje. E de um jeito ou de outro você vai fazer uma delas hoje. A primeira escolha é continuar tentando chegar no seu sucesso sozinho, sem uma ajuda profissional, só usando essas dicas que eu passei para você hoje aqui. E quem sabe, talvez você até consiga ver alguns resultados sem nenhuma orientação e ajuda, você vai estar sozinho, mas sim, é possível. Ou considere essa outra escolha mais inteligente a alternativa 2, que com certeza vai garantir você chegue em seu objetivo mais rapidamente. Deixe então eu te mostrar para você a mais poderosa, focada e simples solução passo a passo para que você possa ter resultados rápidos com uma ativação de arquétipos. Porque arriscar e sentir mais frustração e angústia tentando tudo isso por conta própria se eu já fiz todo o trabalho duro para você? Você não precisa ficar aí do outro lado com preocupação, encucado, encucada, tentando adivinhar se você está fazendo da maneira certa, se está ativando com a técnica perfeita. Isso porque eu já criei a ferramenta ideal para você seguir. Esse meu método, ele tem uma legião enorme que, de alunos que seguiram o passo a passo e tiveram resultados incríveis, tanto internamente como fora, na vida real. Resultados tangíveis, perceptíveis, dinheiro, prosperidade, relacionamento. Tudo isso porque eu testei, eu aperfeiçoei e deixei um método limpo, a prova de falhas, 100% ideal para você. Apresento então a mandala de ativação. Mostrando ela novamente aqui para vocês, vai aparecer na tela. A forma mais fácil de você conseguir desbloquear a sua vida com a ativação de arquétipos, que é com a mandala de ativação rápida, uma ferramenta exclusiva para os alunos do O Poder dos Arquétipos. O Poder dos Arquétipos é um treinamento que vai te ensinar tudo que você precisa saber para ativar e trabalhar a energia arquetípica da maneira correta em sua vida. Mesmo que você não saiba nada sobre o assunto, eu vou pegar na sua mão do absoluto zero e te mostrar todo o passo a passo das coisas que você precisa saber sobre esse assunto para aplicar e ter resultados. Mas relaxa, tá bom? Porque esse não é mais um daqueles treinamentos milagrosos que aparecem de vez ou outra no mercado, no seu, na sua timeline e imediatamente somem, tá? O poder dos arquétipos é baseado em estudos que têm comprovação científica e já foi testado e aprovado por mais de mil alunos. Desde alunos digitais a alunos mentorados olho a olho, que eu peguei na mão, dei aula presencial. Assim como o Leanderson que mandou essa mensagem lá no grupo exclusivo de alunos. Hoje eu acordei com uma disposição física e mental que não me recordo de sentir nos últimos 10 anos da minha vida. Eu sei que é só o começo, mas eu estou muito feliz e grato, é incrível, eu foco em uma tarefa e não consigo me desligar até concluir. É quase um estado hipnótico, gratidão Lucas por tudo. Antes de eu te contar o que o treinamento O Poder dos Arquétipos é, eu preciso te contar o que ele não é, assim você não tem falsas esperanças. Porque quando eu falo sobre arquétipos, eu falo de uma maneira profissional, abordando esse conhecimento tanto pela visão científica e terapêutica, como pela visão espiritual e energética que engloba a coisa. O poder dos arquétipos, então, ele não é uma mágica, ou milagre, ou coisas do tipo fique rico da noite para o dia, ative essa técnica para ganhar milhões na sua conta, não é isso não, tá pessoal. Pelo contrário, as técnicas do treinamento elas precisam ser aplicadas de forma disciplinada tendo uma rotina para que faça um efeito na sua vida no médio e longo prazo. Tem alunos que têm resultados muito rápidos, porque já vem com um sistema de crenças, uma mentalidade, uma espiritualidade muito avançada, mas se você não tem, eu vou te pegar do absoluto zero e trazer para os resultados. Não é algo como roubar doce de uma criança, você precisa colocar esforço e foco nas tarefas para que elas façam o efeito desejado na sua vida. Então, o poder dos arquétipos é para pessoas que querem mudar seus paradigmas de vida, é para pessoas que realmente querem entender como todos os arquétipos, essa energia universal primordial que está no encontro coletivo funciona, podendo usá-la ao seu favor no dia a dia. É para pessoas que querem ter um maior controle sobre as suas vidas, e nesse caso específico sempre se mantendo em um estado positivo, próspero, abundante, pacífico e de muita evolução e sucesso. E cá entre nós, você não acha que já foi enganado demais por aí com falsas promessas e sem resultados? Não seria a hora de você começar a usar algo que é comprovado e real, sem enrolação e enganação, um conteúdo didático baseado em teorias sérias, muito, muito, muito comprometido? Agora você pode achar que o treinamento que vai te ajudar a destravar a sua vida custa uma fortuna, e honestamente, realmente deveria custar. Afinal, esse treinamento já ajudou inúmeras pessoas a atingirem total sucesso em seus objetivos de forma bem rápida jamais vista. Mas eu já vou te falar sobre o preço. Calma lá! Além de tudo isso, ao fazer sua inscrição ainda hoje para o treinamento O Poder dos Arquétipos, você ganha como bônus o e-book Os 12 Segredos que Potencializam os Arquétipos da Prosperidade, o e-book Guia Prático para Ativação de Arquétipos, a Meditação Guiada Jornada para a Prosperidade em Áudio, a mentoria exclusiva em lives com os alunos, meditação guiada para conexão com o todo em áudio, meditação guiada em áudio para você descobrir qual é o seu animal de poder, passaporte exclusivo para participar do grupo secreto de alunos lá no Telegram, cronograma para impressão da mandala de ativação rápida, o ebook guia Prático de Pré-Ativação de Arquétipos e o ebook 30 Energias Animais Arquetípicas. E após concluir todo o treinamento, você ainda recebe um lindo certificado de participação. Agora deve estar bem claro para você que levamos todo esse trabalho muito a sério e que realmente eu e a minha equipe nos importamos com seus resultados positivos somente o valor dos bônus que você vai ganhar de forma gratuita já totalizam um R$ 997 reais. e hoje, se você fosse adquirir isso separadamente do treinamento que custa, custaria R$ 997 reais, tudo isso ficaria pelo preço de R$ 1.994 mas não se preocupa que você não vai investir nem perto disso somente hoje porque eu tenho uma proposta melhor vindo jogando ela na sua direção então certifique-se de continuar assistindo aqui a aula. E claro, você pode escolher continuar no mesmo caminho que você está agora e acabar futuramente gastando 10, 20 ou até 100 vezes mais do que o investimento que você vai fazer hoje no treinamento ao Poder dos Arquétipos por não tomar uma atitude simples. Ou talvez você vai perder muito tempo da sua vida tentando e tentando sozinho, mas sem nenhum resultado positivo. Às vezes consegue alguma coisinha, aí trava, Aí ganha, aí trava, o círculo vicioso das pessoas comuns. Até aí, a todo mundo já conhece. E eu penso que se você chegou até aqui, você já deve estar cansado de tentar e tentar e não ter resultados por não ter as informações corretas. E isso não é o que eu quero pra você. Então vamos fazer disso tudo uma decisão muito simples de ser tomada hoje. Tudo bem? Beleza? Fechou? Eu acho que você merece saber por que eu estou oferecendo um desconto tão grande hoje. Se me permite, eu vou compartilhar com você a minha visão. Essa é uma causa que eu quero convidar você para fazer parte junto com milhares de outras pessoas que já estão preparadas para desbloquearem as suas vidas e chegarem assim né, em seus objetivos. E de verdade, eu francamente poderia cobrar exatamente quanto isso vale. Até porque eu tenho uma equipe de dezenas aí de pessoas trabalhando, freelancers e poderia ganhar muito dinheiro, né? ter uma quantidade limitada de pessoas no programa, ser tudo muito mais simples, mas sinceramente, sem nenhum papo furado, eu prefiro encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Como que eu posso, é, com isso, ganhar né? e ao mesmo tempo impactar o um maior número de pessoas? E a resposta é, encontrando um preço acessível para a grande maioria. Então, apenas nessa página que você acessou hoje, o seu investimento total no treinamento do O Poder dos Arquétipos não vai ser de R$ 1.994. Reais. Longe disso, não será nem a metade desse preço, nem mesmo será R$ 497. Reais. Acredita, não vai ser R$ 497 reais, como a maioria dos cursos aí, profissionalizantes estão fazendo, essa modinha dos R$ 497. Reais. O seu investimento total hoje para fazer parte do mais completo treinamento sobremercéticos do Brasil, que vai literalmente te ajudar a destravar sua vida com mais todos esses bônus inclusos. Sua vida vai decolar que nem um foguete. Será apenas de 12 vezes de R$38,68 no cartão. Ou seja, 397 reais em uma única parcela no boleto bancário. E ainda não acabou, eu ainda te dou uma garantia condicional super especial de 180 dias que funciona da seguinte maneira que eu vou explicar agora. Você vai ter primeiro uma garantia incondicional de sete dias, ou seja, se dentro de sete dias no período de test drive do curso, após a sua inscrição, você não simpatizar com a minha didática, ver que não era isso que você esperava, dentro desse prazo você pode solicitar seu reembolso, que eu vou devolver cada centavo sem te perguntar o motivo. Tá? Por lei, sete dias garantidaço. Você pediu em sete dias, já te devolvo seu dinheiro na hora, tá tudo certo. Então, se você não gostar da minha didática, da maneira que eu explico, te o dinheiro na boa, mas passados 7 dias de teste, você tendo gostado do conteúdo da maneira que eu explico, já tendo explorado nosso grupo VIP, feito amizades lá no curso, a gente entra na garantia condicional. Então você tem mais 90 dias da garantia condicional. Se em até 90 dias você não sentir nenhuma diferença positiva na sua vida, não conseguiu mudar seu comportamento, não conseguiu sentir o um arquétipo, aplicando todo o nosso método, o passo a passo dele, tá? então todas as técnicas diariamente, aí eu vou te dar uma consulta gratuita e vou elaborar um plano de ação específico para você utilizar para mais 90 dias. E assim, que se passarem esses outros 90 dias, e se você der o azar, de se ser é a exceção, porque eu nunca tive um aluno que não conseguiu um resultado sob essas circunstâncias, se mesmo assim você não sentir uma mudança na sua vida, aí eu vou te devolver cada centavo que você investiu no curso e ainda vou te dar mais 500 reais que eu tiro do meu próprio bolso. Ninguém em sua sã consciência iria fazer uma loucura dessas, propor uma garantia condicional tão radical. Mas eu faço isso porque eu confio no universo, eu confio no que eu estudei, eu confio na minha metodologia e sei o poder de transformação que o treinamento vai exercer na sua vida. Então eu me coloco à disposição e dou a cara tapa. Porque eu sei que se você aplicar o meu método à risca, você vai ter muitos benefícios em todas as áreas da sua vida. Vai ser capaz de fazer muito mais do que R$500 por mês, que é esse bônus caso você seja a única pessoa do mundo que não conseguiu o resultado com o meu método. Então você está totalmente garantido. Se você não sentir nenhuma mudança no final, se for a exceção do milênio aí, aí você ainda sai com mais R$500 no bolso depois de ter aplicado tudo, saber todo o conhecimento que eu vou te passar. Então agora é com você. Né? Para mudar a sua vida de uma vez por todas, basta você clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo Preencher o formulário e você será muito bem-vindo ao Poder dos Arquétipos. Depois disso, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pensa assim: a vida é muito curta e você já está há muito tempo sofrendo, tentando conseguir sem sucesso. E aí sem chegar nos seus objetivos e tá com a vida parada, né? Precisa desbloquear a sua vida. E saiba que há bastante dor, e sofrimento e angústia se você não decidir tomar uma decisão e atitude sábia hoje. Imaginem o sentimento de finalmente você ter achado a resposta que você tanto procurou por anos e na medida que você vai dando cada passo em direção à sua liberdade com seus sonhos, eles vão sendo realizados. E agora que você está prestes a se tornar um aluno do treinamento do Poder dos Arquétipos, chegou a hora de você receber as suas congratulações, os seus prêmios e suas bênçãos. Não são todas as pessoas que chegam até aqui. Saiba que esse será um dia especial na sua vida. Hoje é um daqueles dias que você se lembrará para o resto da sua vida, porque hoje é o dia que as coisas começam a dar certo para você, que o universo conspira tudo a favor, que o conhecimento certo chega na hora certa para a mudança que você tanto queria aconteça. Você vai permitir isso e vai ser maravilhoso. Várias outras pessoas chegaram até esse momento e infelizmente perderam a oportunidade de transformar as suas vidas. Essa é a última chance que elas vão ter de se tornarem livres de verdade, porque não existe limite em nossa consciência. O maior tesouro que você pode ter nessa vida é o conhecimento. E quem conhece os arquétipos, cedo ou tarde, prospera muito, porque conhecimento é poder. Então não seja mais uma pessoa que segue a manada, que faz parte da maioria. Aqui está a oportunidade que você vai ter de se destacar no meio da multidão. De protagonizar uma vida linda De muito sucesso De muita expansão de consciência E ascender rumo à sua autorealização De mais que pessoal Existencial Sentir-se pleno como o todo Com a vida, com o universo Então agora que você já tomou sua decisão A única coisa que tem que fazer É esperar os dados de acesso Chegarem no seu e-mail Com ele, através dessa página Você vai poder acessar o material Na sua área de membros Onde todo o treinamento Ele está hospedado em vídeo aulas, Onde você vai poder assistir do seu celular ou do seu computador. Você viu os resultados, é inegável que isso simplesmente funciona e não importa o que aconteça, o seu investimento está totalmente garantido, está seguro, está protegido. Tá? Eu falo isso com muita integridade porque eu trabalho com uma equipe linda, maravilhosa e meu trabalho é totalmente sincero e honesto. Agora é a hora de você dar o próximo passo, clica no botão abaixo. E vamos começar agora mesmo. Essa oferta exclusiva que eu estou fazendo para você hoje não vai durar muito tempo. Então, para garantir que você receba os mais de 900 reais em bônus de forma totalmente gratuita, você precisa fazer a sua matrícula exatamente agora. Se você for parar para pensar, é 1 real e 28 centavos ao dia. É tudo que você vai precisar investir diariamente para você desbloquear a sua vida da maneira correta e entender como toda essa energia arquetípica funciona é menos de o um valor de um lanche, de um cafezinho, e francamente isso não é nada hoje em dia e de qualquer maneira você está seguro e garantido. Ok, essa é a sua última chance, esse vídeo está chegando ao fim e quando chegar, essa oportunidade vai terminar. Então, o que você está esperando? Clica no botão abaixo e vamos começar agora. A partir de agora você tem três opções. A primeira é sair dessa página, esquecer tudo que eu disse, continuar fazendo as mesmas coisas, esperando ter resultados diferentes sem nenhum sucesso. A segunda coisa é sair dessa página e tentar fazer tudo que eu te mostrei sozinho, errando, perdendo seu tempo e dinheiro, até descobrir alguma coisa aí que funcione. E a terceira opção é você aceitar essa oportunidade e se juntar ao time de pessoas que podem ter o estilo de vida que quiserem. Isso porque aprenderam com as pessoas certas e tiverem os resultados certos.